Andamos andamos nos Algarves, arranquei para o Algarve com o meu administrativo Nuno Gil e viemos filmar aqui umas máquinas algravias, vamos ter aqui uma série de 2, 3 vídeos, vamos ver como é que o dia corre, como é que as pilhas das máquinas funcionam e vamos ver como é que isto corre, para começar temos aqui o meu amigo Wilson, que tem aqui um PD, já vamos falar do carro em si, mas podíamos já adiantar à malta antes da introdução do, do carro, que é forte. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais, mais ou, é, um é, é um PD? É um PD? É um PD? É um PD? É ser PD? Receita básica. É quando eles dizem. É receita básica. <risos> Só este, este, esta receita, receita básica, ele um bocadinho mais de... Te... Era asmática, era asmática. Era <risos> que é, eu tinha um bocadinho de ar. Ora, a título da introdução, pessoal, para vocês verem já no que é que a gente vai andar. Posso ir numa Uma segundazinha. Pode ser? Pode vale. ser? Uma segundazinha. Pode ser? que a apitar, mas é, é erros de carros modificados, Olá. que isto é só para o aço. e eu já filmei um golfo que também tinha uns apitos, vocês estão habituados a Olá. carros modificados com, com o apitos, faz com o parte, apitos. portanto, fiquem por aí, deixem rodar cala, porque tu apitos, apitos. <risos> deixem rodar a introdução, que vamos andar de um PD forte, bora lá. Vim deslocar-me para, deslocar para, para filmar máquinas do aço é sempre é bom. Antes de irmos ao material que o carro tem, que já se sabe que tem muito, que isto é só para o aço. É? Fala-me do carro em si, que carro é este? O ano, a versão, o motor original? Isto é um Polo 2004, 1400 TDI. Manco? Ou era... manco, era... manco. Ah, manco, manco. ok. Manco. E o voo swap? 1900 TDI. Tiveste este carro original ou já o compraste modificado? Não, comprei este carro, este carro era, é conhecido no Norte, era do, da garagem do Pistolas. Ok, ok. Depois foi vendido a outro rapaz e eu depois comprei esse rapaz. Ah, já era um carro com já um historial do aço. um historial do aço. Nasceu, Nasceu para, para isto. Nasceu para suprê-lo. Ora, bacana, bacana. Tu, quando compraste, foi para dar as lambra? Bacana. Qual foi a tua ideia? Para teres um carro mesmo só para. Era para curtir, só para curtir, para mandar uns tirinhos. mais gosta de ondas e gasolina, mas o bichinho do diesel... Cresci também com o diesel, sempre tive Ibiza fr e então ficou aquele bichinho <risos> e depois apareceu este e ele... E este puxa? Vamos ver! Curva bem. O uhum. um que é que ele tem a nível de suspensão? Tem callovers AP Racing. Ok. Travagem, acho que é original, mas já tem disco atrás. Sim, porque ele é de tambor atrás. Sim, já é tem é disco atrás. Uh, tem uns Michelin à frente e uns Michelin atrás. Nada de mais. Nada de mais. Chantos super leves, aquelas da moda agora. <risos> <risos> o básico. Aquela, aquel, aquelas para... Ah, passe mesmo que bata no buraco. Sim, não há problema. <risos> Sim, o mas, que tem. mas assim que o motor tem. Vou calcar sem embreagens, sem nada, sem truques. Sem truques, sem embreagens, sem toques, nada. Só quero carregar, faz aquele lequezinho, mas depois já não tem mais. É sempre para me las <risos> Top, top, top, top. Olha, e de material, tem barulho. Já temos um grande barulhão. Que linha de escape é que isto tem? É? 76 em inox. Direto. Direto. Sem, sem, sem dó de piedade. Sem dó de piedade. <risos> top, top, top. Agora vamos ao material. Conta-me tudo. Pronto, não me esqueço nada. O motor foi todo feito. O motor aqui... foi todo feito. Tem 200km neste momento feito. Há ah, 200km? Está em rodagem. Quase estou no o exterior. Estás no <risos> Top, top. Estás <risos> a ir à virgindade. Top, top, top. O pato, é o básico. É o que toda a gente tem. É pistons. Estou trabalhados. Assim. Yeah, toda a gente tem pistons. E, o e já... elas. Por acaso é da Max Spanning Rods, aquela marca ah, é? que, que, eu, é, que eu promovo bastante hoje. Olha aqui, a aqui as bielas. Perns Olha aqui as bielas. Pernas ARP, cabeça trabalhada, bicos mais 160. E a Cam, também tem Cam? Tem Cam 272. É. Também nova, tuches novas. Tem um Turbo 2871. Uh, grande. Para é é, a pressão. Já eu não, não é, a é receita básica, já não é o 2260. Ah, é mais ou menos. Agora é já que anda nos arranca já usa tudo 28. A também. receita base é que é o 2. É, o 22. é a evolução. É, a base é a mesma. É a receita base mais IVA. Mais viva. <risos> ah, basicamente é isso, admissão 90. 90? 90. Só que a malta de bruto na linha de escape. Tens na admissão. Tenho na admissão que ele precisa dar, coitado, sim, sofre Filter de ar não tem. Filter de ar não tem. Tem a rede, uma rede. Uma rede que é para os mosquitos. Para os mosquitos grandes. Porque, grandes porque, para os pequenos. Mas se eles entrarem vão sentir uma experiência diferente, não há problema. É calor, um calor. Um calor diferente. É uma é chamado calor. Exato. <risos> Olha aí. É. faz mais velocidade que o M2 Competition aqui. Faz quê? Faz mais velocidade do que o M2 Competition que eu experimentei ele. A sério? Está muito forte, e nem vou olhar para a velocidade. É, depois tem caixa longa, também trabalhada, tem uma embreagem... A caixa longa parece curta. Parece curta. <risos> tem uma embreagem Sachs mas com disco trabalhado, com 12 pastilhas. Mas olha, é boa, meu. É, não sentes muito. Eu já filmei muitos carros assim boa. carregados e sentes a embreagem bem dura. Não sentes muito. É, isto está fixe. Depois tem um kit nitro com dois shots, mas nós vamos só usar um, que acho que chega, só para ter uma eu, ideia. eu acho que chega acima. É pá. Não chega, nunca chega. Eu não acho que chegasse. O carro tem uma goma dos diabos. Tu já me diste isto de nitro? Tem mais de 400 cavalos sem nitro. Oh, vamos aos mistérios. Mais de 400? Mais de 400. Sem nitro? Sem nitro. E um nitro é o shot de quanto? É um shot pequenino, só para, para apimentar <risos> a coisa. É um shot pequenino. É um bico de um. Pronto, eu não tenho nada a esconder. É um bico de um. <risos> É o um shot de mais. Depois tem um... Mais 100. E depois tem outro bico de 1,5 que é para o SOS. <risos> Quando estás aflito, carregas no SOS. É o ligas para o 112. O <risos> Basicamente é o que o carro tem. Estou a fazer as chamas <risos> Mas isto do interior... interior... não tem. Não tem. É dois bancos, manómetros para controlar aqui as cenas. Claro. E pá, e é um carro com aço? Chega, não. é para é. Isto é feito para o que é en mas acho que não é necessário. Que sapatada, maluco! Acho que está uh, bom. É como eu digo, se não chegar, está o SOS. Mas isso é, é só para meter a partir de quarta. A partir de quarta é que se sofre <risos> é. o SOS. É 1,5. Um é. É, um é a stage 1,5. Um é stage 1,5. Ai, maluco! Muito bom, meu. Muito, muito bom. Pois o carro é leve, está a saber? Exato. Pesa 980 kg. O carro é leve, o carro é leve. Como está? Qual a terceira? Eu vou deixá-lo seguir mais um bocadinho para não esforçarem a embreagem. Quadrada! Top! Eu nunca Sim. tinha filmado um Paul destes! Sim, seria Olha, quem é que fez o carro, a mecânica toda para a gente deixar aqui em vídeo? Pronto, eu vou. foi um amigo meu que é o Paulo da Brass Power. Okay. Uh, ele é que me refez o carro todo. É um, um amigo já que eu tenho desde as corridas de LC's, das DT's. <risos> pá, já tive os carros de outras casas, mas é pá, ele fez-me tudo. É uma pessoa que tem-me ajudado bastante e só tenho a agradecer. o carro está top. Só tenho tá. a agradecer. É, tá. é daqui do Algarve? É, top. é daqui. Acho que o carro está bom e. Ainda, pode, ainda tem mais potencial, só que, como é que estou a dizer, é? Para já ficar assim. Está satisfeito? Né? Está, está Se satisfeito. depois nós vermos que aparece algo mais forte, depois pode-se meter mais 300 graminhas. Bem mal eu vou-me despedir de vocês. Não, é sensual, Uma terceira assim. Com nitro. Olha, lá está, olha, mas conseguimos filmar conseguimos o vídeo filmar, todo, conseguimos filmar. Sem tudo. o gajo estar com aquele erro. Está tudo bem. <risos> está, está tudo bem. Bem malta, fiquem bem, obrigadão por estarem aí. Já sabem, subscrevam, partilhem, vou deixar na descrição o link do ah, homem que fez o, o carro. Exato, e o carro está à venda, se alguém quiser é, aproveitar, pronto, está no mandas LX. Mandas-me o link. Exato. A gente, não sei quando é que o vídeo vai ser, se calhar quando sim já tu este. Mas a gente, se não coisa, a gente põe no, Exatamente. no link e siga. Exatamente. Sim, quem quiser um carro de corrida está feito! Quem quiser está feito! Pronto a dar calor! <risos> é só dar calor! Vai malta, fiquem bem! Obrigadão! Bem malta, com a autorização do, do dono, só um Sem gás, um cheirinho sem gás. Eu não sei a rotação disto, olha, vou fazer com... O gajo aí rapaz! Ah foda se isso é estragar! Bem isto, isto é estragar! Isto é estragar! Eu tiro pé para poupar! Isto aguenta! Isto aguenta! Está <risos> feito para isto! Ai mano! É carro coído! É o que é? Okay. É carro coído! É o okay. que é? Agora está feito! Tá pronto, bem. Já não custo mais! Gas!